E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Fito Energética. Né? esse canal que é para gente verde, é para pessoas que gostam das plantas, da magia das ervas. E hoje eu vou te ensinar uma receitinha básica com uma erva mágica para você parar de roer unhas em até dois dias. Então fica comigo que eu vou dar outras dicas também para ansiedade. Solta a vinheta, pessoal! será que algumas pessoas roem as suas unhas né porque será que elas têm essa forma de vício de compulsão de ficar se automutilando praticamente porque tem pessoas que além de roer as unhas comem as pelezinhas né? as cutículas que tem em volta da unha e ficam puxando assim até ficar com os dedos cheios de feridas isso é um ato de impulso, é um ato muitas vezes irracional, porque a pessoa não consegue administrar o que ela está sentindo. Na verdade, ela está ansiosa, na verdade, ela está com preocupação, na verdade, ela está muito desequilibrada. E aí ela começa a roer e nem percebe que está roendo. Existem coisas já no mercado né que ajudam a parar de roer unha tem bases né umas bases que tem um cheiro e tem um sabor terrível e aí a pessoa passa aquela base na unha na hora que ela vai morder ela sente um gosto muito ruim e para tem outros tipos de tratamento também mas aqui a gente vai falar das emoções que surgem na hora que você tá roendo unha então eu acho que a pessoa que rói unha ela não faz isso de caso pensado porque se ela fosse pensar ela ia cortar a unha com o cortador. É muito mais confortável cortar com um cortador de unha, cortar com uma tesourinha, do que ficar roendo né, e se machucando, se mutilando. Então, quando ela faz isso, é um ato impensado, disparado pelo nervosismo. E... Uma coisa que eu aconselho antes de mostrar a erva que vai ajudar a fazer isso é a pessoa, cada vez que ela for roer a unha, ela parar e pensar por que, que ela está fazendo isso. Então, o ideal é a pessoa parar e pensar por que, que ela está fazendo isso. Ela está preocupada com o quê? Ela está nervosa com o quê? Com o que, que ela não está conseguindo lidar? Porque aí ela vai se autoconhecendo e cada vez que esse... Impulso surgir, ela vai saber como lidar. Então, quando você começar a roer unha, você precisa se treinar para... Por que, que eu estou fazendo isso? Pensar naquele momento. E aí, com seu pensamento organizado, não, isso é ruim para mim. Eu vou acabar me machucando, eu vou acabar me mutilando, eu não quero fazer isso. Outra coisa também é manter um... Cortador de unha sempre por perto, um alicatezinho sempre por perto, porque eu tive uma pessoa próxima já que passou por isso, e como ela não achava o cortador, não achava o alicatezinho, ela ia roendo, arrancando as peles. Então, se ela tem sempre a mão, ou na bolsa, ou na mesa de trabalho, ou no lugar que isso mais acontece, você precisa prestar atenção. É em casa que eu mais roubo unha? É na escola? É no trabalho? Quando eu tô roendo unha, qual é o lugar, assim, que eu mais me vejo fazendo isso? E aí, nesse lugar, manter um cortador por perto, porque eu sei que às vezes solta uma pelezinha, a pessoa vai lá e puxa, né? Se ela tiver um cortador, um alicatezinho por perto, ela vai cortar no lugar certo e vai ficar tudo resolvido. Então, é uma dica que eu dou de manter sempre à mão uma ferramentazinha de corte. Pode ser um cortador de unha, uma tesourinha, um alicatezinho, porque daí você evita, né? roer tá um, uma outra coisa também é entender que tipo de sentimento que tá acontecendo no momento que você tá roendo unha você tá com raiva você tá com medo você tá com tristeza você tá sentindo frustração você tá sentindo ansiedade que é a causa mais comum porque daí identificando também é mais fácil de parar de roer e aí entra a nossa amada fitoenergética né Esse sistema de cura natural que ajuda a equilibrar nossa energia através da energia das plantas. Então, a planta que eu escolhi para você parar de roer unha é até dois dias, na verdade, são duas opções, porque eu sei que tem regiões do Brasil que é mais difícil de encontrar uma planta ou outra, então, eu escolhi duas aqui que vão te ajudar e que são bem populares no Brasil, tá? Essas eu colhi na minha casa. Se você não tiver a planta natural, assim, viva, né? Você pode também usar o chá dessa planta, tá? Então, eu tenho aqui a alfazema e tenho aqui o alecrim, certo? Você precisa deixar essa planta perto de você, nesse ambiente onde você tem mais tendência a roer unha. Vamos dizer que seja na sala da sua casa. Ou você vai deixar um vasinho nesse ambiente de alfazema ou de alecrim, tá? Não é, não é as duas plantas juntas, é uma ou a outra, tá? Você vai deixar um vasinho como esse, até vou tirar aqui, ó, um vasinho de alfazema, tá linda essa alfazema, foi colhida na minha casa, ou um vasinho com alecrim. Você vai deixar nesse ambiente onde você mais rói unha, tá? E aquela planta tem que ficar lá por sete dias, certo? Essa receita é para parar de roer unha em dois dias, mas você vai deixar a planta nesse ambiente por sete dias, mesmo que você já tenha parado de roer. Agora eu vou botar as duas junto aqui só para você visualizar. Ai, Patrícia, mas eu trabalho num hospital, não tem como eu deixar uma planta lá porque a regra não permite, eu trabalho num lugar, o lugar que eu mais roo unha não tem jeito de deixar uma planta lá. Então, você vai fazer um sachê. Aqui, a gente tem um sachê pronto já. Tá? E você vai fazer, então, sete sachêzinhos, como esses que estão aqui. Aqui tem sete, ó. Já tá pronto, né? Eu já deixei pronto. para você visualizar. Deixa eu tirar do saquinho, ó. Você vai fazer sete e vai colocar no seu bolso. Da, da roupa que você usa, ou dentro do sutiã, ou você vai amarrar em algum lugar, você vai deixar ele perto do seu corpo. para fazer o sachê é muito fácil, você vai trocar um por dia, tá? Durante sete dias. E para fazer um sachê é muito fácil, você vai pegar um tecidinho e vai cortar assim num formato 8x8 ou 10x10, aí você tira um pedacinho da planta, aqui por exemplo, ó, Tirei um pedacinho da alfazema e vou fazer um sachê com ela. Aí você dobra um lado, forma um triângulo e junta todas as pontinhas. Faz uma trouxinha assim. Aí você vai pegar uma borrachinha fina. Essas borrachinhas de cabeleireiro que eles usam para fazer penteado, para fazer trança, a gente vai colocar aqui ao redor do sachê. Você vai fazendo voltinhas até fechar ele. Depois você pode cortar essa ponta para ele ficar menor e você vai usar um sachê desse por dia no bolso da calça, você pode colocar até dentro do sapato, você pode colocar no sutiã, você pode colocar num lugar que fique próximo do seu corpo, tá? Ou você faz um, um lacinho e coloca no, do lado do cinto da calça. Você tem que ser criativo. Ele precisa ficar perto de você. Esse aqui tá bem cheiroso, porque a lavanda tá natural. Você pode fazer com a lavanda ou com, ale, com a alfazema, tá? Ou com o alecrim, certo? E deixar perto de você. E você vai usar um sachê por dia durante sete dias. Então, se você tem o vasinho, é só deixar a planta perto de você. Ela vai estar tá viva, com bastante energia vital, com água no vaso. Você pode deixar ela perto de você. Se você for fazer o sachê, você pode fazer com a planta viva, né? em natura, como ela tá aqui, ou com o chá desidratado dela. Também pode fazer. E deixar o sachêzinho com você. Chegou amanhã, joga esse fora, vai pegar um novo. Por isso que tem sete aqui dentro, tá? No outro dia, troca de novo, então ele tem que ser trocado uma vez por dia, certo? Eu, eu uso sachê sempre, eu tô com sachê agora e eu tenho um horário do dia, que é logo depois do banho, eu já vou lá e já coloco um sachê novo. Eu troco o antigo, pego um novo, então eu já tenho o horário do dia que eu faço a troca do, do meu tratamento de fitoenergética, tá? No meu caso não é para roer unha, é para outras coisas, mas daí eu faço outros tratamentos. A alfazema ajuda a trabalhar a questão dos vícios e o alecrim também. Então, se você roe unha e se vo você tem outros vícios, eles vão ajudar você a superar. Se você quiser, pode fazer sete dias com a alfazema e depois sete dias com alecrim para você testar, se você tiver as duas plantas em casa, tá bom? Então, é, eu recomendo também que, se você não consegue parar de roer unha de jeito nenhum, né? Que você faça uma terapia, porque nesses casos, assim, sempre pode se transformar numa compulsão muito pior. Às vezes você começa a roer unha e quando vê você está com um transtorno obsessivo compulsivo, evolui para uma síndrome do pânico, então é preciso cuidar. Tem pequenas coisas que nos dão sinais que tudo tá sem rumo e fora do trilho. Então, presta atenção nesses sinais, tá? Mas ruim é uma coisa muito nociva e você precisa se empenhar para parar com isso. Até, principalmente, as meninas, né? para ter unhas mais saudáveis e mais bonitas também, tá bom? Eu quero convidar você para participar do nosso canal do Telegram, o canal da Fitoenergética. Eu vou deixar aqui na descrição... Do vídeo aqui embaixo, um link onde você clica e se inscreve no nosso canal, onde você recebe várias novidades sobre o mundo das plantas, sobre a energia das plantas e principalmente sobre a magia delas. E também é, tá bem próximo de acontecer o nosso curso online e gratuito Alquimista das Ervas. O pessoal da edição vai deixar a data aqui, o horário, para você se cadastrar e participar. O link também vai estar tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? A gente te espera. Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.